Elas tem a, a parte de embaixo que é a câmera que é com rosto Você pode pôr testemunho pode pôr topazo rubin, ouro para caçar ouro diamante pra caçar diamante e também pode ser usada por radiestesia são todas de um material só elas são todas feitas tudo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 e o pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo bom dia a todos maurício Malcoca, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui trabalhar com um detector que nós temos aqui e mais um detector iônico agora o Edson vai gravar aqui nós vamos Esse nós vamos arrumar aqui Então a intenção hoje é mostrar como trabalhar com esse detector aqui. Vai bem. É trabalhar com esse detector aqui. E com a vara iônica numa mão. Com a vara só. Por exemplo, ela, dá, ela caça a direção. Ó, que nem aqui, ó. Ela já caçou alguma coisa nesse rumo aqui, ó. Então, o tempo que você fica. fica caçando então o tempo que você tá por exemplo é andando com esse aqui para lá para cá se não acha nada você trabalha com uma avaraônica numa mão você já caça a direção aqui né baixou a direção aqui ó Vai provar que aqui é uma tampa, né? Vamos dar uma amalgamada, né? Lá pega. Fica pegando a sede inteira que o detector. Tem que ser fumado é. é. é. é. é. Pegando aqui. Hum? Então, tudo aqui, ó. Tudo bem. ele. Não, não. não. Bravo, né? Ah, se for umas olzinhas hoje de mosquito, hein? Mm -hmm. Mm -hmm. olha isso olha olha olha olha olha ó. ó. É um grampo. Acabou, Acabou de achar. Legal, hein? Aí, ó. Foi mexer, mexer, até achou. Acabou. na grampa. Bom, agora é o seguinte. Grampa. Tá aqui achado. A intenção nossa agora tá é achando. mostrar como trabalhar com esse detector. Mostra toca agora esses dois. É trabalhar com esse detector aqui numa mão e esse aqui para caçar caçar direção, ó. Por exemplo, eu tô aqui, ó ele está mostrando para frente aqui reto então eu vou andar reto com esse aqui ó. Aí, ó. então aqui ó, nós acho que é um outro aqui vou baixar aqui ah, vou, de vou aqui Aí. vem. Sumiu? Huh? Sumiu. Opa. Ué. Um bobo, parece, quando sumiu. Um, ah, é? Ah, achei aqui ó Aí, perto de achei a ah, tampinha aqui ó tampinha achou uma tampinha de, de cerveja é. hum. tá aqui na minha mão já agora aqui da minha mão. nós vamos tampinha. continuar o vídeo aqui uma tampinha a intenção aqui é procurar a direção com esse então você pega a vara você segura na mão esquerda por exemplo ela apontou eu lavou para cá mas ela apontou para lá é porque é alguma coisa nesse se pra cá, ó. Então eu já vou andar aqui, ó. Já achou. Aí, outro tampinho. Já achou outro tampinho, ó. Ó. pegar é. aqui pra tá fazendo barulho, ó. Uma tampinha de novo. Dá então uma intenção. A intenção é mostrar no vídeo. vídeo? Mais, mais pra baixo, não ninguém. o a intenção aqui ó é que deixar cavalo e onde que ela procura a direção agora se eu ficar caçando para lá e para cá, andando para todo lado com isso aqui até eu achar alguma coisa demora agora essa aqui não há mão ela aponta logo a direção e você pega a direção Achou outra coisa e parece ah, se ela já solta coisa aqui. Ó, deixa mais uma coisa aqui. Bom, vamos tirar isso aí que vai ter a conta. Nós é tirar esse e encerrar esse jeito. Uhum É nós achar uma moedinha aqui na praia, hein? Essa caçaia essa... aqui ah, é, achei outra tampa já achou Outra tampinha aqui já na, na área aqui, ó A tampinha vamos nós já, já vai encerrar esse vídeo Aqui ó Pode ver que é uma tampinha É a que tá fazendo barulho Aí eu Passar pro Zé Vamos fazer Vamos ver se dá tempo nós tirar mais Vamos caçar uma direção aqui com essa vara aqui. É. Já que ela mostrou uma tampinha que está atrás de você aí. É isso ela que que já... já apontou nela. Estou vendo por aqui. o que, que ela está mostrando aqui. Para você ver. Aí, olha ela aqui. Ó. Olha lá. Já está uma tampinha aqui. ó. Bem que no local que ela apontou. É, uma tampinha. Ó, vamos passar outra direção. Ei, já, já tem outra aqui, ó. Já mostrou outro tampinho de novo. Só tá cheio de tampinha. Vou colocar como é Vamos ver que direção que ela vai dar aqui agora. Tá jogando lá no ferradinho. Tampinha de novo. Tampinha, né, cadê? Aqui, ó. Mais uma tampinha. Aqui, ó mais outro Bom, vamos encerrar esse vídeo, pedir os amigos para se inscrever no canal, deixar o like aí o canal possa crescer. até o próximo vídeo e a todos, eu sou Maurício Mococca é, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer uns vidinho aqui, mostrar as varionica aqui é um produto que nós que nós temos, é, tem. pessoal que tiver interesse nelas, a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é ela ela é feita toda em metal aí, aqui. vai mais de cima vamos <risos> lá <Filma> pra cima <risos>